Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o resultado de uma das formas de você separar a resina medicinal das suas plantas ou das suas flores de cannabis é, de uma forma sem usar nenhum tipo de produto químico, então é somente água que é utilizada no processo. A gente acabou de fazer um processo aqui com umas flores que foram colhidas e congeladas em seguida, então a matéria estava... Muito fresca. Olha, ainda está molhado. Dá para ver que ele está todo molhado. tá vendo? Só que o que atenta é a qualidade. Olha a qualidade dessa extração. Ainda não está no final do processo. Ela ainda precisa ser seca. Toda a água que tiver aqui nesse material tem que sair. E depois de seco, você pode diluir isso em bases vegetais, como óleo de coco... Azeite de oliva, o azeite do própria semente de, de hemp, de cânhamo. Todo o nosso trabalho atualmente de pesquisa, cultivo, extração, análise, ciência, estudo, educação. A gente está tendo que fazer tudo da nossa filial aqui da Califórnia, porque a regulamentação brasileira não permite. Só existe a Braça Esperança na Paraíba, a única associação de pacientes que tem o direito de plantar e já não consegue suportar a demanda. A Associação Pro Vida Cannabis já existe há alguns anos e nosso objetivo principal é promover, lutar pelo acesso seguro a tratamentos utilizando fitocannabinoides, é especialmente promover esse acesso para as famílias de baixa renda do Brasil porque todos nós sabemos quanto é difícil uma família que precisa ter acesso a um médico que possa prescrever, é sempre caro, é, sabe? Se as famílias não se unirem e lutarem pelo seu direito, vai ser muito complicado. É, a nossa proposta é o acesso gratuito, ou pelo menos a preço de custo, aos tratamentos pro, com, com a planta canabis sativa. A nossa associação tem o projeto de fazer Todo o, o cultivo, a extração, a distribuição da medicação de uma forma não comercial, justamente para promover o acesso seguro. Que, o, que a ganância e o lucro fique fora dessa questão de saúde, porque senão vai continuar tudo a mesma coisa do jeito que já é. Então, se você puder apoiar nosso projeto, nós precisamos de apoio, nós precisamos de força, nós precisamos de parceiros. Imagine só quantas famílias poderiam ser atendidas com a resina medicinal que está aqui. Quantas famílias poderiam estar sendo atendidas com o medicamento feito a partir dessa resina de cannabis. Pessoal, acessem o nosso website, nossa fanpage no facebook, nosso canal no youtube. Essa associação é de todos nós. Um grande abraço.